Preparada, vou pra cima, naquela energia, certo? Ei, ei, ei, ei Chego rimando, demorou, vou começar. Faz muito tempo que eu não rimo, mas você já sabe que eu tô no clima. Pode ir pra que hoje você. Tá tranquilo, tá tranquilo, formiga no free Você já sabe, não ganha de mim Chego rimando, vou até o fim Você sabe, mano, que nesse verso, mano Você vai se finish rim Na finalidade, você não consegue nessa atividade Mas você já sabe que nós tá fazendo verso perverso uh. Já <risos> é pai, é isso Certo, aí direito de resposta para a formiga, certo? DJ Pork, solta pra nós ah, Um, um, um ei, ei, ei. Ah, ah. Ah. Ei Alfa, tu falou, vai dar o finish de rim Cê pode ir pra carogei, bater de frente contra mim, e tipo assim que eu vou falar esse combate ah, Pode dar os mortais, eu te mostro o abate Tipo assim que eu vou falando Eu vou te abatendo, né, meu Enquanto hoje você vai morrendo, essa é sem dó Cê tá ligado, representa a função Formiga não batalha muito tempo Vou sair é vitorioso, irmão Todo mundo lembra das antigas Toque a fita e lembra quem que é o formiga essa É sem briga, sem intriga, mas sabe quem que é o bom Por isso que na rima em alto E claro, o tom na sessão é Certo, família? Vocês ouviram, vocês decidem. Vamos votar no primeiro round, firmeza? Aê! Quem gostou das rimas do Alfa, barulho! Certo, capiquei. Pode falar. Quem gostou das rimas do Formiga, faz barulho! Uou! 1 a 0, Formiga, certo? Vocês ouviram, vocês votaram aí naquele naipe. DJ Puck Formiga começa, certo? Aê! Mão para cima, rapaziada. Por favor, para trazer aquela energia à pros para MCs, tá ligado? Vocês acreditam na energia, tudo que vai e volta? Hã? Hum. É isso então, por favor. Vem. vem, vem, vem. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O que, que vocês querem ver? ver? O que que vocês querem ver? Tipo assim né, alfa, eu vou jogando o jogo à zona Mas eu vou mostrar aí pro alfa, quem quer o omega. tipo assim Que eu vou falando aliado, turbinado, sem cilindro, bem aspirado Tipo assim que vai chegar atropelando né mano Mostrando -os, todos os caminhos pros manos. cê tá ligado que eu vou falar assim O caminho comigo é a morte e essa enfim fim, tá ligado que nós chega arrancando o pescoço Destroço, tá ligado e você fica só o gosto. Cê tá ligado, tipo assim, vira pó. Cê tá ligado que a cinza tá ligado, né, menor? Uh -huh. Mas não vai renascer é igual a Fênix. E é isso, assim. <risos> já é, já é, já é. É isso? Aí, o Alfa agora na resposta, pai. E aí, Alfa? Vai deixar, pai? Vai mostrar quem que é o ômega por você qualquer fita? Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. ei. Várias rimas, mas aí eu não entendi. Mas eu chego te mostrando nesse free. Mano, você fala que é até perverso. É um formiga, mas você não tá no multiverso. Eu explico nesse verso, você não entende, você vai ter que te compreender. Mas nessa parada, vim aqui. Vou te mostrar quem o um verso eu consigo. Ah, acaba com você, fica calmo, tá? Vou te explicar. Liz falou que a morte é o caminho. Mas você sabe que eu faço amizade com ela Faça um novo caminho na história, na trilha Você sabe, mano ah. Já é, já é, já é. total, rapaziada Vocês ouviram, vocês decidem, firmeza Aí, quem gostou das rimas do Formiga faz barulho Quem gostou das rimas do Alfa, barulho 2x0 pro Formiga, é isso. Formiga tá na próxima fase. Barulho pros MCs!